E aí gente, todos muito bem-vindos, é o Bigodão na área E cara, gente tô aqui com o inscrito meu, o João E aí e... pessoal, beleza? Aí, aí sim, ó, se comunicando bem aqui na frente das câmeras, cara Pra quem não sabe, mano, ele é o um inscrito meu e ele apareceu hoje aqui na frente de casa Sem eu saber, fez uma surpresa aí pra mim Quando eu vi ele fiquei até assustado, mas eu acho que ele ficou mais assustado Pelo fato de que ele me viu com esse cabelão aqui, azul, ficou no corpo Enfim, galera, aí eu já falei pra ele, mano, oi? É, o mago de gelo. Aí eu já convidei ele aqui pra nós gravar um vídeo junto, falei João, chega mais aqui, vamos gravar um videozão nós dois juntos. E o João vai fazer o seguinte, ele vai abrir alguns baús que tá aqui na minha conta, né? A e partida. vai jogar uma partida aqui, a gente vai jogar uma partida juntos com vocês. Mas antes disso já desce aqui embaixo, deixa o seu like e também se inscreva no canal se você não for inscrito. É isso aí? Isso aí. Tem que se inscrever e deixar o partida like. Ai, no vídeo aí também pro... Ah, <risos> Então, galera, já estamos aqui dentro do Clash e, mano, começa aqui, eu vou te dar o um celular. Nós vamos abrir aqui, começar com o um baúzinho fraquinho. Vamos abrir esse baúzinho aqui, isso. Abre esse baúzinho de, de prata ia falar ouro, tô louco aqui, mas beleza. Vai vir lendária, hein? Já, já pensou? Já viu se tu ganhou uma lendária pra mim é. no baú de ouro, mano? <risos> Aí vai ser bom, hein? Beleza, agora a gente vai pro baú do clã. Baú do clã. Beleza, não, abre não, o baú do clã. Não, não, não, não, não. Tem que dar para o nível máximo. Vamos abrir, então, o um baú do clã aqui. Bora abrir, mano. Espero que venha a Vamos ver vir. se tem é sortudo ou não é sortudo. Isso aqui vai vir Beleza. 1.620 de ouro. Goblin com dardo 2. Beleza. 21 mosquiteiro arqueiras. arqueiras. É, é, é normal. Agora Três mosquiteiras. <risos> beleza. Morceguinhos, muito bom. Tá fraquinho, morceguinhos ainda. Fornalha, que eu acho que não vai vir lendária, mas tudo bem. É, vamos lá. Não vem lendária, morteiro. Morteirão, porcão aí. Beleza. E épica... Relâmp Beleza. Tá bom relâmpago? Não, não costumo usar. Meu relâmpago ainda tá nível 3. Mas falta aí do baú mágico. E é esse baú mágico que a gente vai ganhar uma lendária aqui juntos, mano. Se eu claro. ganhar uma lendária pra mim, mano... essa série eu vou ficar muito, muito, muito orgulhoso, mano. Muito feliz aqui. Beleza, bora ver esse baúzinho mágico, então. Tá. Ganhar o mega cavaleiro pra jogar. Nossa, pro nível 3 é o mega cavaleiro se eu ganhar. Beleza. Vai lá, bombardeiro. Vamos ver. Arqueiras. Quase dá pra ocupar já. É isso aí. Morcegos. Cura. Legal, 13 puras, vamos ver lápide. E eu acho também que não vai vir lendária, mas tudo bem. Acho que falta com. Um... Ah, mano do céu! Muito eu... cagão, rapaz! João, eu <risos> preciso isso. trazer o João mais vezes aqui no meu canal, cara. É sério, mano. Lendária pra mim aí. Vamos ver o que vai vir. <risos> Nossa, se o Limer é cavaleiro, eu consegui colocar ele pro nível 3, meu amigo. Vai ser bom. Bora abrir então isso aí. Vamos caramba. ver, vamos torcer, vamos torcer, vamos torcer. Pronto, esse bora! Uh! Vou mostrar pra galera, Nossa. Mega Cavaleiro, galera Ele conseguiu Mega Cavaleiro aqui no baúzinho mágico pra mim Nossa Senhora Mano, deu muito cagão, é sério, mano? Eu falei que ia ser Mega Cavaleiro, nível 3 <risos> mostrar aqui pra galera mesmo que tira, é de verdade Tira, o um print Mas cara, mano do céu, Mega Cavaleiro, mano Tu falou e veio mesmo, Caramba. cara Caramba sério, eu tô, tô sem acreditar ainda Eu consegui colocar meu Mega Cavaleiro no nível 3, mano Pegue o celular, Nossa. tu vai continuar dominando aqui E tu vai subir uns troféus pra mim Aí o espírito subiu um troféu pra mim Pode puxar uma batalha se quiser jogar com esse deck, se quiser mudar alguma coisa, tá. fica à vontade. A conta é tua. O VGT é teu, Mano, e bora, é contigo tá. agora. Eu vou avisando que eu jogo muito bem, tá? Olha é isso aqui em cima. Bota fé, hein? Você é um cara de presença, de. Se tá Beleza, vamos ver, mano. Vamos lá. Ele tá dentro da minha conta, obviamente. E nós vamos jogar é... contra o Radi. Começa com o combo já. Mano, começa do jeito que tu quiser. O cara é nível 10 aqui. Nível 10, beleza. Ó, oh, bom, vai dar bom agora. É. Porque o cara vai ter. Ó, ele tá com cor, ele gastou muito elixir. Uma horta. Já, se, já prepara ele. Olha, é. se o cara não defender, tu vou... leva a torre dele, beleza? Horta, horta. É, se tivesse tacado um pouquinho mais rápido. Não, beleza. não, mas a gente já deu muito dano agora. Usa até com o dragão infernal. Eu acho que tu usa o dragão infernal, mano, pra matar isso aí de uma vez. Só que cuidado, é, beleza. Vai, para, para de algum jeito esse bebê dragão aí pra não matar o nosso. Beleza. Se o cara não matar o nosso dragão infernal, a gente tá bem. Não matou, Eu tá, tá de um boa. explodiu na torre. Então é, é, explodiu só os os, os... os golemitas. Isso, os golemitas. É e tá com muita vida aí do dragão infernal. É. Mano, se tiver corredor, já tá corredor novamente, mano. Essa é nossa. Essa é nossa. O zap mata, tá? meu zap sim, mata aquilo ali. Agora não precisa. precisa. Não precisa. Ele tinha uns uns seguindo pra subir. É. é. Primeira torre já foi. Boa. Nossa, mano. Nossa, é sério? <risos> mega cavaleiro, cara. Ganhou mega cavaleiro. Tá ganhando aqui a partida. Ô, oh, mano, tô... tô de cara contigo, hein? Ó, oh, se eu tivesse o cavaleiro... É, hein? se tu tivesse o corredor agora, ia ser uma boa, mano. Mas tudo mas bem. Mas muito estranho colocar o coletor é, aqui, né? É, eu acho que o cara tá até quase desistindo essa partida aí, não, não eu... sei. Eu posso... Tu vai pra três coroas, o que tu vai fazer? Ah, vamos pra três coroas, Beleza, mas... bora pra três coroas, bota então bota o. bota a peca aí de trás mesmo. Ele não tava jogando... Ah, botou. Ó, oh, é. perfeito. Beleza, show de bola, ele tá com no mesmo tempo que tu tacou. Sim. Lembrando que nós temos a vantagem, né? Que nós temos Sim. o Dragão Infernal eu acho que ele não tem mago elétrico Pelo menos eu não vi Ele tem é. ou não? N -n não? Não não. apareceu tá... gente... É, não apareceu Ele não tacou Então eu acho Agora, que Agora a gente já vai defender Não, é isso um pouquinho aí, ele tá com um zapzinho ali Se tiver um zapzinho Não tem, servos. Beleza, servimos ali Só pra não matar O nosso Dragão Infernal A gente não pode matar o nosso Dragão Infernal Tá A Pekka ele... vai isso, destruir pega é... aquele Gormita ali e a, pega, o infernal... a, pega, a pega é monstrona, né? A gente sabe que a Pekka é... É monstro, Beleza, conseguimos defender bem. ignorar, cara vou ignorar teve... esse bebê dragão Isso, aqui, porque... ignora. O cara teve um punch muito forte. Só que não deixa ele construir tanta vantagem assim, eu acho que se eu fosse tacar no um corredor lá, leva... essa vantagem dele, mano, vai ferrar com a gente. Porque deck de core com vantagem de Elixir, olha. Nossa! Nossa! Eu sabia que ele ia jogar alguma coisa. Boa, ali. mano. Vamos matar os dois corredores dele eu acho. Matamos dois coletores dele, mano Tá louco, bicho É muita sorte Aí eu vi vantagem, Ai, mano Vamos pegar a o sombrinha ainda? Não. não Não, mas matou praticamente Sim. Ela tá com nada de vida. Eu, eu acho que eu vou dar um zap Porque Dá um zap não... que tá tudo morrendo ali mesmo, ó Ó, bicho Ó, bicho, como tu tá na Arena Nova, bicho? Hã? Como tu tá na Arena Nova? A gente devia estar tá né? na lendária já Devia estar gente gente tá na lendária tá já Não, mas tá muito é bom, bom, cara Vamos ganhar essa partida aí Não tem um cara... Só se o cara fizer um milagre mesmo Pra ganhar da gente agora Quase que um o like, tava aí, ó Mas não, beleza Levamos essa Radim É nóis, mano Mas eu tô aqui com o João E o João é fera demais Já já o um lendário aqui é cavaleiro Ganhou uma partida Aqui uma felicidade que eu tô De ganhar o Maia cavaleiro Ainda pra poder colocar ele no nível 1. No nível 3. 3, né, cara? É minha primeira lendária é nível 3. Na verdade, meu mago de gelo já pode ir pro nível 3, só que é. eu pego ainda. Eu acho que eu vou upar o cavaleiro não vou upar o mago de gelo. Não sei. Agora que esse cabelinho aqui é azul, <risos> eu me sinto ingrato de não ah, fazer isso. É, do de gelo. é, parabéns, cara. Você joga muito bem, viu? Valeu. Gostei. Então foi isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui com o João, um inscrito que apareceu aqui na frente de casa, mano. Fiquei muito feliz, né, pelo, por ele ter vindo aqui, né? Falei, ué, reconhecendo o meu trabalho aí na internet. Gostei mesmo. Ainda conseguimos. Um, chamei ele pra gravar um vídeosão junto comigo. Ainda conseguiu uma lendária pra mim. Ainda ganhou partida aqui. Prefera, mano. Tamo junto, viu? Obrigado aí por acompanhar o canal. É nóis. Não esquece, gente, de deixar muito, muito like aqui embaixo. E também se inscrever no canal se você. Ai. Não for inscrito ainda, beleza? Um beijo no coração de cada um de vocês. Manda um tchau pra galera, João. Tchau. Valeu, gente. Valeu!